É-nos dito que o raio da base de um cone é igual ao raio da base de uma esfera. E dão aqui uh, uma medida da esfera, que é 250π cm de área. Então, já sabemos quanto é que a nossa esfera tem de área. Dizem-nos também que a geratriz do cone é 5 quartos desse raio e pedem-nos a razão entre o volume do cone e o volume da esfera. Então, em primeiro lugar, temos que ir à procura do nosso raio. Então, eu sei que a área da esfera é 4πr². Uma vez que eu sei que a área da esfera é 256, equaciono este problema, 256, igual a 4πr². Depois, basta resolvermos esta equação. Então, obtemos o resultado de r² igual a 8. Isto porque é 8, porque uma vez que é uma medida despreza-se o raio, a equação, ao resolver a equação, dando uma medida positiva e negativa, despreza-se a medida negativa. Então, já temos que o nosso raio é igual a 8. Quer dizer que daqui a aqui é igual a 8. Agora, também nos dizem que a geratriz do cone, que é esta que aqui está, é 5 quartos deste valor. Basta, então, fazer o 5 quadros vezes o 8, que nos vai dar 10 centímetros. Então, já temos o raio e já temos também a geratriz. Mas, para, uma vez que me pedem a razão entre o volume do cone, eu, para fazer o volume do cone, também preciso de saber a altura deste cone. Uma vez que já tenho o raio e já tenho a geratriz, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, para determinar a altura do cone, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Já sei que... A hipotenusa, que é a minha geratriz, é igual a 10 e já sei que o meu raio é igual a 8. Resolvendo o Teorema de Pitágoras, obtemos que a nossa medida do, da nossa altura é igual a 6 centímetros. Então já temos tudo, já temos todas as medidas para calcular o volume do nosso cone. E também, uma vez que para o volume da esfera só necessitamos do raio dela, que nós já sabemos que é igual a 8, vamos fazer a razão, que era o que nos pediam. A razão, não se esqueçam, que é o quociente, que é a divisão entre o volume do cone e o volume da esfera. Então, o volume do cone, que é um terço de, da área da base vezes a altura, que fica um terço de pi vezes o raio, que é 8, vezes a altura, que é 6, a dividir pelo volume da esfera, que é 4 terços, de pi R ao cubo. Uma vez que o raio é 8, basta substituir por 8. Agora é só simplificarmos. Atenção, que este pi corta com este pi. Este 8 ao quadrado também pode simplificar com o 8 ao quadrado que está aqui, sobrando uma vez que tinha 8 ao cubo, sobrou um 8. E agora vamos fazer o... os cálculos. Obtemos assim. Que o cociente entre o volume da esfera e o volume do código e o volume da esfera é igual a 3,16A.